Saudações internauta, seja bem-vindo. Hoje vamos jogar Mortal Kombat 2. E vamos no hard! eu vou jogar com a Milena. Eu me chamo André e você está no Blitterão Jogos. Primeira luta contra o Scorpion. É isso aí! Flawless Victory! Acabe com ele! Ha! Flawless Victory! E agora, Reptile! Fight. Flawless Victory! O oh, louco. <risos> Fatality. Flawless victory. E agora, Milena, vamos enfrentar o nosso clone. Ah, nada como a original. Vamos lá, cabe com ela. Fatality. E agora a Sub-Zero! Fica frio aí! É isso aí! Mais uma vitória da Milena! Ah maldito Toma Acabe com ele Fatality E agora dona É isso aí! Acabe com ela! Fatality! E agora... Jax! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Fight. Acabe com ele! É isso aí! Fatality Flawless Victory E agora, Liu Kang Fight. Para enfrentar a Jade, você precisa vencer o primeiro round só com o um chute. É isso aí! Fatality! O fatality da Milena é frente, trás, frente, chute! Você encontrou a passagem de Outworld para o reino da terra! Prepare-se para encontrar um guerreiro desconhecido! Prepare-se para retornar ao covil de Goro. E agora, vamos enfrentar... Jade. Vamos lá, enfrentar a Jade. Também conhecida como Kitana Verde. <risos> magia é inútil, ela é imune à magia. Hã? Maldita! Ah não, Milena perdeu. Vamos lá. Toma! É isso aí! Vamos lá que é pra decidir! E agora, vamos retornar para Outworld! E agora Shenzhou Milena é a bruxaria do Shenzhou Toma bala Fatality! O stage fatality é frente trás, frente-soco. E agora, o mais difícil, hein? Quintaro! Nossa, que socão! Haha, <risos> não sei nem como escapei disso! Nossa! É isso aí! Milena venceu! Vamos lá, que é pra decidir, hein? Vamos lá, pra cima dele! Socão nele! dito. E isso, pula, pula. Olê! E é isso aí. Beleza. E agora vamos para o chefe. Show